Em 2006, a Bayer começou a desenvolver o Fox X Pro. E há sete anos, eles entraram no processo de aprovação do registro do produto. Em outubro, registramos o Fox. Me conta um pouco sobre o diferencial desse produto que está entrando no mercado para a Safra 1819. Bom, o Fox Expro, ele traz para o produtor uma grande é, novidade que é o único produto do mercado que tem três ingredientes ativos que são eficazes contra a ferrugem e com três modos de ação distintos, diferentes. Né? E isso por si só já é uma é, atividade, uma ação anti-resistência, que é o uso de, da combinação de três modos de ação diferentes. É o único produto no mercado que tem essa combinação tripla? Ele não é o único produto do mercado que tem a combinação tripla de três ingredientes ativos, mas ele é o único que tem três ingredientes ativos que continuam sendo eficazes para a ferrugem. O produto vai estar disponível na safra 18-19. Aline Merladete para o portal AgroLink.